Iniciando o segundo dia do evento, Evolução do Design. Nesse workshop prático, você aprender as habilidades essenciais de edição e manipulação de imagens. Discutiremos as técnicas e ferramentas mais importantes do Photoshop, bem como os conceitos fundamentais de composição e design gráfico. Então prepare-se para colocar a mão na massa e descobrir como transformar suas ideias em realidade. Vamos começar. Vamos começar. Pessoal, muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem e confortáveis nas suas casas, meu nome é Rafael Russano mas hoje pode me chamar também de Mago do Photoshop eu vou mostrar aqui para vocês na prática o porquê desse nickname. Mas estamos iniciando então o segundo dia do evento Evolução do Design, onde nós teremos aí três dias consecutivos, né? E portanto, galera, <risos> infelizmente então amanhã será o nosso último dia, né? Sim, mas também fiquem tranquilos, não precisa ficar tristes, tá? Porque amanhã eu vou estar anunciando também a nossa live de feedback para quem participou do nosso desafio. E nessa live vamos descobrir também quem será o grande vencedor aí dessa versão. Portanto, participe, você vai estar concorrendo a uma vaga de 100% para qualquer um dos meus cursos, cara. Toma aí de presente, mão beijada para você escolher qual melhor para sua carreira. Acesse agora barra evento, onde você encontra todas as informações, observe tudo certo, leia corretamente tudo para estar participando, seguindo todas as regras, né? E você precisa entregar sua arte finalizada até amanhã, 11h59 da noite, tá? É muito pouco tempo, mas eu também acredito em você. Bom galera, ontem aprendemos então sobre prospecção de clientes, né? Agora você sabe onde e como encontrar os seus clientes, como se apresentar de uma forma realmente profissional para eles, precificação do seu serviço. Agora você sabe também cobrar corretamente quanto que vale uma hora, cinco horas, o meu dia de serviço, né? E você também aprendeu uma das técnicas que eu mais utilizo de prospecção ativa e ela é extremamente assertiva. Eu tenho certeza que não será somente para mim, né? Mas para você também. Porém, claro, desde que você acompanhe todas as nossas etapas. Falando também em etapas, galera... É muito importante que você participe dos nossos três dias de evento de uma forma 100% integral, que você não perca nada e aproveite toda a experiência, tá? É minha garantia aí que até o final você vai se tornar um profissional muito mais completo, muito mais preparado para o mercado, como vários outros já conseguiram acompanhando todo o meu conteúdo, né? Você também vai conseguir, e se até o final você sentir também que precisa alavancar algum assunto específico de edição e manipulação de imagens, então galera, eu também tenho aqui uma carta na manga, vou falar até baixo porque essa carta na verdade é o Zap, a carta mais mais forte do baralho né que acaba com todos os jogos aí da mesa esse é um assunto para amanhã tá beleza não é para a gente falar sobre isso daí hoje mas se preparem porque terá uma grande oportunidade hoje nós temos aí um objetivo maior né comprometido vamos estar abrindo Photoshop e criando a nossa manipulação de imagens não somente isso mas aprendendo também técnicas conceitos fundamentos extremamente importantes aí para todo profissional eu agradeço muito também pelo seu apoio, se você puder tirar uma fotografia, um print aí, postar nos seus stories, né? Convidando também os seus amigos, seus amigos, eu tenho certeza que vários outros vão estar presentes aí também para o nosso desafio. Teremos aulas bem curtas, é, também serão três dias de desafio e todas essas aulas aí acabam em super breve. Então em breve você não vai estar conseguindo observar mais esse site, muito menos assistindo as aulas, tá certo? Portanto, ajude, compartilhe e eu agradeço muito por isso. Mas galera, eu espero que vocês aproveitem bastante o nosso conteúdo de hoje e vamos nessa então do Photoshop. Bom galera, para esse evento vamos estar construindo então essa manipulação aqui. Eu até pensei em fazer aí uma enquete perguntando qual seria a manipulação né, para estar construindo com vocês. Mas como eu participei do nosso desafio Então achei muito importante trazer justamente a minha participação tá? Essa é uma arte mais recente Então ela também tem muitos conceitos né, que eu fui aprendendo ao longo do tempo E eu tenho certeza que ela será uma ótima escolha para esse desafio Tem muita coisa interessante para a gente aprender aqui nela, tá certo? Aqui a gente já observa então, a nossa arte já recortada, né, bem facilitada pra gente. Não, não gostaria de perder tempo aqui recortando que vocês ficassem observando o meu recorte, né. A gente poderia estar focando aqui em áreas um pouco mais avançadas disso daí. Mas de todo jeito eu gostaria de falar sobre Algo muito importante né, porque Tem muita gente que possui as dúvidas aí De qual ferramenta perfeita né, a gente fazer o recorte E realmente galera, aqui dentro do Photoshop Não existe ferramenta perfeita né? É, todas elas dependem aí da sua Situação, então dependendo da sua Necessidade para cada arte, você vai utilizar Uma ferramenta específica, mas claro Que também temos aqui algumas ferramentas Que se complementam né, por mais Porcentagem, então por exemplo aqui como A nossa pentu, né, onde ela Não é mais ou menos profissional Porém, ela traz algo muito importante para gente, que é liberdade. Então, através da Pentool, eu consigo escolher exatamente como que será a minha seleção, né? Se ela terá é, curvas, se ela será reta, como serão essas curvas, como serão essas retas. Então, aqui nós temos algo muito importante que outras ferramentas aqui do Photoshop não trazem, por serem muito mais automatizadas, como por exemplo, aqui então, Quick Selection Tool ou então Magic Wendy, ou Object Selection, né, então nós temos várias formas aqui, nós temos também aqui, por exemplo, o Polygonal e o Laço Tool, onde o polígono nós não conseguimos fazer muitas curvas, né, a menos que eu faça vários e vários cliques aí bem próximos, então conseguiria simular mais ou menos uma curva, porém ele é uma ferramenta a gente fazer retas, e o Laço Tool ele traz uma liberdade muito grande, né, então a menos que você tenha aí uma firmeza muito grande aqui na sua mão e consigo fazer uma seleção perfeita, então sim, o laço TOU pode ser utilizado. Mas geralmente eu utilizo ele até mesmo para objetos um pouco pequenos, né? Então precisa aí fazer uma seleção de alguma área muito curta, então eu poderia estar utilizando aqui sim o laço TOU. Mas de forma geral, galera, eu utilizo muito mesmo, claro, a pentool, mas não é para tudo exemplo, né? Não é sempre que essa ferramenta aqui ela vai ser a mais utilizada, a mais profissional, a que vai trazer o melhor resultado pra gente. E a gente consegue observar aqui um exemplo bem claro, né? Observando então a separação dos nossos elementos, como por exemplo, a nossa modelo tem um tipo de seleção. Então aqui a gente consegue observar uma seleção um pouco mais dura, né? Ela tem já até um certo... Feather aqui em volta, ó, trazendo então uma certa suavidade nos seus contornos, mas ela possui uma seleção então pegando exatamente o seu formato, né? Já por exemplo, agora aqui no nosso, nesse primeiro plano, nesse galho aqui de árvore, então nós temos o que? Nós temos muita informação, né? Nós temos muitos detalhes, muitas texturas. Eu vou até mesmo remover aqui a visualização de tudo para a gente observar de forma correta. Deixa eu identificar qual que é a layer certinho, qual que é o grupo aqui. É esse daqui, ó. Vou deixar somente mesmo ele. Então, observe quantos detalhes que nós temos aqui, né? Quanta informação. Se eu fosse utilizar a Pentool aqui nesse caso, cara, eu ia demorar dias, talvez até meses, e não vai ficar um resultado interessante por, pela quantidade aqui de informações, né? Imagina eu imagino ter que selecionar todos esses detalhes, todas essas texturas. Não vai ficar legal. Eu não vou conseguir fazer uma seleção tão importante, tão interessante. Então, claro que a Pentool já não é uma ferramenta ideal para a gente fazer a seleção desse elemento específico. E o mais importante de tudo é que nós tenham, é, tenhamos, então o controle tanto do conhecimento da ferramenta como também como utilizar ela da forma correta né aqui por exemplo somente para mostrar para vocês mesmo como seria feita a seleção desse elemento vou duplicar ele remover aqui a máscara remover também a visualização aqui do de baixo então essa é a nossa fotografia como que eu poderia fazer uma seleção dele de uma forma simples e que também seja extremamente funcional aqui no caso vou utilizar até mesmo ó, o polígono o laço tool então, poderia estar fazendo também pela Pentool, tá e o meu objetivo vai ser fazer uma seleção o mais perto possível dos meus detalhes Aqui nessa área, por exemplo, nós temos um grande problema Onde temos pouquíssimo contraste, né? pouquíssima diferença entre as informações Então claro que o Photoshop vai se confundir um pouquinho a mais Mas de todo jeito ele também faz um ajuste muito bom pra gente Vou finalizar aqui a seleção nossa e a gente tem aqui então uma seleção completamente dura né, se eu fizer um recorte nós vamos ter um recorte extremamente duro aqui sem detalhes Então por último vamos ajustar aqui no Select and Mask né, eu não quero ficar enrolando muito nesse assunto porque eu tenho certeza que Todos vocês já conhecem sobre esse daqui né Vamos utilizar a segunda ferramenta e a gente pode então vir passando somente nos seus contornos Até mesmo nessa parte aqui onde nós temos várias informações Mesmo que a gente passe pelo menos o Photoshop vai fazer aí um pouco de Diversidade, né, desse nosso recorte não vai ficar uma coisa tão extremamente dura Finalizei isso, eu dou um ok Posso criar aqui a nossa máscara e nós temos então A seleção pronta, tá certo? Então aqui ó, além de ser muito mais rápido Muito mais produtivo, né, nós temos Também um resultado mais interessante do que pelo é, Pela Pentool, né mas, lembrando sempre que o importante é que você tenha o controle Que você sabe então exatamente quando utilizar Você tem o conhecimento da ferramenta, né? Claro que é importante isso, você saber que ela existe pelo menos Mas, como utilizar ela da forma correta, tá certo? Nós vamos aprender bastante sobre isso também durante o nosso evento aí Utilizando aí, fazendo os nossos ajustes Segunda coisa muito importante para a gente perceber antes de começar a fazer realmente aí a nossa ambientação É exatamente minha organização galera, olha só que arquivo maravilhoso, que arquivo extremamente bem organizado né Onde nós temos a separação então de cada elemento, de cada asset aqui no seu grupo E não somente isso, mas também de uma forma extremamente sequencial né Então aqui eu começo pela parte de trás, pelo nosso background, eu coloco BG né background está separado até mesmo aqui em dois grupos, Tenho esse asset aqui na parte da frente, um recorte bem simples mesmo né, mas tem esse asset aqui só para complementar o plano pelo menos aqui da minha árvore E depois também o nosso real background, então faremos aqui ajustes separados, depois tem então o que a gente está observando né, logo depois do nosso background, exatamente a nossa árvore, então tem aqui também a seleção dela separada em um grupo E daí por diante, galera Nós temos aqui a separação perfeita Até chegar no nosso esquilo, então Que é o nosso primeiríssimo plano, né? Temos aqui também esse gajo E etc Então, galera Esse workflow ele é uma coisa extremamente importante e de extrema é muito também profissional, né? Estar observando o arquivo dessa forma não somente para você, mas imagine que você esteja trabalhando em uma equipe, né? O workflow ele possibilita tantas portas, ele abre tantas possibilidades. Então, por exemplo, para você estar trabalhando aí em uma equipe, para que todos compreendam também, né? Como está sendo feita a construção do seu arquivo ou até mesmo para você do futuro, para que você consiga observar o seu próprio arquivo e entender quais foram os passos que você Quais foram as etapas né, que você fez aqui para chegar em tal resultado Então ter um workflow demonstra aí uma grande porcentagem do quão profissional essa pessoa é, tá certo? Trabalhem sempre o seu arquivo de uma forma realmente responsável, né? sequencial e também não destrutiva É muito importante falar sobre isso daí Aqui pelo workflow, galera, nós temos então a liberdade de fazer os ajustes separadamente. Cada asset e a minha dica é exatamente você então conseguir clipar né, a sua manipulação aí por completo, então fazer ajustes aí separadamente até conseguir observar tudo isso daí mais ou menos como uma fotografia. E depois, por fim, aí sim, então depois né, dessa etapa você vai poder fazer ajustes um pouco mais globais, pegando então por toda a sua imagem, utilizando talvez algumas seleções, né? Mas fazendo ajustes um pouco mais pensando e um pouco mais no geral da sua manipulação, tá certo? Então primeiro ajuste todos esses grupos, faça uma correção perfeita e por fim você vai ter uma liberdade maior para corrigir então ou então ampliar né ou diminuir até mesmo aí o seu arquivo por geral. Então vamos retornar aqui o meu grupo de layers e a gente pode começar então fazendo justamente a ambientação aqui nessa aula, eu gostaria de focar bem mais nessa área de ambientação e na próxima aula nós vamos entrar então nos efeitos visuais e também a finalização do nosso arquivo, tá certo? Galera... A ambientação nós vamos estar pensando aqui de várias formas diferentes, mas o mais importante de todas é que a gente faça ela de uma forma também sequencial, seguindo então todo esse nosso workflow. E como que a gente faria de uma forma sequencial? Começando então pelo nosso céu, né? geralmente então pela parte que vai estar atrás de todas. Aqui eu não tenho é, exatamente um céu, né? porque nós temos muita neblina e também muitas informações aí de árvore, mas então nós vamos observar sempre o que está mais atrás, chegando até no primeiro plano. E por que, que acontece isso? Porque é exatamente pelo seu céu que você vai ter a referência máxima da ambientação de todos os elementos que você estiver adicionando na sua manipulação. Então se você tiver lá um pôr do sol, por exemplo, é bem provável que os seus elementos eles vão estar reagindo né, é, com o dia que tem pôr do sol. Para que tudo seja realista e fotográfico, né, você precisa ter também uma certa referência. Estar observando fotografias, imagens de pôr do sol e como você consegue então estar replicando isso daí na sua manipulação. Talvez o objeto vai ter aí mais ou menos um. É, vai estar mais escuro, né? Como se fosse uma silhueta, vai ter algumas interferências de cores, ajustes específicos aí de seus volumes e também nas texturas, né? Informações, é, informações úteis aí que existem em todas as imagens. Mas então, aqui de uma forma sequencial, vamos começar pelo nosso background. Como eu disse, o background ele está separado em duas layers, né? Tem esse BG realmente e essa layer secundária aqui atrás somente para ajustar o plano. Eu vou começar pelo nosso BG, então aqui eu vou fazer o que? Eu vou colocar simplesmente ó, um color balance e eu quero deixar ele um pouco mais azul e um pouco mais cia. Principalmente aqui a cor cian, eu acho que ela é bem importante aqui para essa manipulação, tá? Traz um tom um pouco mais frio, mantendo então principalmente as áreas quentes da minha modelo, né? Na pele da modelo. O BG2... Vai ser basicamente a mesma coisa Só que aqui nós já começamos então a fazer uma ambientação diferente galera Porque aqui nós temos então duas opções muito importantes tá? A primeira opção, uma opção completamente profissional Hoje nós conseguimos fazer ajustes aqui através de ferramentas nativas do Photoshop, né? E através dessas ferramentas nós temos então uma liberdade gigantesca para estar fazendo também ajustes, tá certo? Galera, é através desses ajustes, dessa observação da sua manipulação que você vai estar chegando em resultados cada vez mais profissionais. Só que, para eu ensinar para você isso tudo, eu precisaria entrar em conceitos um pouco distantes e nós não vamos ter tempo para falar sobre isso daí durante o nosso evento, tá certo? Então, aqui nesse caso, eu vou estar utilizando a segunda alternativa, que não significa que ela não é tão profissional, mas, claro, ela é um pouquinho também porque né, através dela nós não temos tanta liberdade para fazer ajustes, beleza? Então, tem isso daí em mente. A gente consegue também chegar de várias formas no mesmo resultado, mas o que diferencia tudo isso é o quão profissional você fez aí na construção do seu arquivo, né? E claro o seu resultado acaba também sendo de certa forma interferido. Você tem mais criatividade fazendo através de ajustes que te dão possibilidade de corrigi-los, né? Depois no futuro. Então, a criatividade ela é uma etapa fundamental para gente fugir do bloqueio criativo e ter aí uma certa liberdade, então, para fazer o ajuste correto, né? Mas vamos nessa. Eu vou estar utilizando então a segunda alternativa, que vai ser através basicamente de uma pintura digital. Nós vamos estar observando a nossa imagem, as informações presentes nelas e a gente vai estar pintando Tentando então por cima, utilizando também na grande maioria das vezes layers zeradas, tá certo? Então para esse ajuste aqui ó, eu vou estar tá utilizando até as duas etapas aí de certa forma Mas principalmente a segunda etapa que é muito menos profissional por pela falta de liberdade Mas aqui no primeiro então eu vou estar tá clipando essa layer então na minha layer principal aqui Que é justamente essa parte aqui da frente ó E eu quero trazer um pouco mais de ambientação, quero simular que ela está sendo interferida também com um pouco dessas fumaças né então para isso, ó, eu vou pegar um pouquinho dessa cor azul aqui Eu vou abaixar também aqui um pouco do meu past, um pouco do meu flow Pego meu brush e a gente vem fazendo uma certa pintura Somente um clique aqui, basicamente já me resolveu bastante, tá? Então vou fazer basicamente isso daqui, ó A gente observa o antes... E o depois, então veja como que agora sim ela tá muito mais presente aqui na nossa manipulação, tá certo? Até o final a gente vai ajustando tudo isso, vamos deixando ainda mais realista, né? Vamos colocar vários elementos aí, principalmente de efeitos visuais que in é, integram bastante aí a nossa manipulação de uma forma geral. Vamos dar continuidade então, o próximo asset seria então a nossa árvore, então a gente pode seguir exatamente por ela. Então aqui a gente vai ter um ajuste um pouco ainda mais... É, localizado e também com muito mais Atenção né, e por qual motivo? Porque aqui nessa árvore nós temos muito mais A passagem de luz e passagem de sombra Nós temos muito mais interferência aqui da própria Natureza né, como funciona a natureza Funciona exatamente por essa Passagem de luz e sombra, onde a gente começa Pelos blacks e finalizamos então Pelos highlights, as altas luzes né E galera, por que que a gente Deve tomar uma atenção maior aqui? Vamos imaginar então que eu vou pegar essa layer, vou colocar aqui uma cor um pouco mais escura né, porque ela tá um pouco mais próxima do primeiro plano e através aí da perspectiva aérea tudo que tá mais perto da câmera vai ficar um pouco mais contrastado, não necessariamente mais escuro, mas principalmente mais contrastado e de acordo com que vai ficando mais longe a gente vai perdendo esse contraste, vai deixando o objeto então mais lavado, que seria a palavra certa tá, a palavra na verdade não certa mas é que a gente utiliza. Mas vamos simular então aqui, ó, que eu pego a mesma layer, coloco uma cor um pouco mais escura E eu venho pintando então em toda a minha árvore, ó Venho pintando, vou deixando ela na mesma cor então do meu cenário Posso colocar até um pouco mais cian, né, aqui assim mas eu vou deixar então ela na mesma cor do nosso cenário e beleza, a gente basicamente conseguiu clipar ela junto com o cenário, só que aqui a gente perdeu algo muito importante, algo tão fundamental, que é exatamente o volume da nossa imagem, então aqui observe que é, as áreas de luzes e as áreas de sombras estão muito parecidas, né? estão muito próximas e nesse momento a gente perde volume, então a gente perde também algo fundamental em uma fotografia, que é o tridimensionalismo fotografias, galera, são sempre feitas através de algo 2D né? nós não conseguimos observar aí vários os ângulos da fotografia Então ela é um objeto 2D E quando a gente começa a perder ainda mais desse... Dessas dimensões dela, dessa profundidade, né? Então a gente vai deixando ela mais chapada E com certeza também a sua história vai ficando mais reduzida E portanto é muito importante que a gente pense sempre de uma forma tridimensional nas fotografias E dessa forma aqui, fazendo a correção então, não seria o mais interessante Nós vamos utilizar também essa mesma cor, essa mesma layer Porém aqui a gente pode fazer um ajuste muito importante Que seria então através de seleções Vamos começar a fazer nossas primeiras seleções Galera, de acordo com... É, com as reações suas aí através dessa nossa aula de acordo com vocês forem divulgando e tudo mais se tiver uma reação muito boa eu vou estar ensinando, ensinando na próxima aula uma das técnicas que eu sempre falei para todo mundo que é mais profissional de todos aqui no Photoshop para a gente fazer seleção para que a gente consiga observar realmente as informações da fotografia que a gente consiga fazer as correções perfeitas né Aqui nesse caso aqui, para essa aula, eu vou estar utilizando uma outra ferramenta que eu também mostro bastante nos meus conteúdos, que se chama Blend If É uma das formas para a gente criar seleções, só que ela é uma forma também não tão profissional, tá certo? Então compartilhe aí, apoie esse evento aí, que dependendo das reações eu vou estar trazendo a nova técnica na próxima aula Mas vamos nessa como que a gente abre o Blend If e como que ele funciona Vou dar dois cliques aqui na minha Layer 13 Vamos abrir o Layer Style E o Blend If está exatamente aqui Nós temos dois sliders, né? O primeiro slider da Current Layer Ou então da Layer de baixo Current Layer, o que que é? É exatamente essa pintura que a gente acabou de fazer Não tem muitas informações Já a Underline Layers É exatamente onde nós encontramos as informações aqui da nossa imagem Que é exatamente então da nossa árvore, né? Então eu quero que essa cor Exatamente essa pintura, ela mescle com as informações da nossa, da nossa árvore Então, portanto, vou utilizar o Underline Layers E o que, que eu quero que ela mescle? As áreas de sombras ou as áreas de luzes? Eu quero as áreas de luzes, eu quero que ela retorne então a informação das áreas de luzes Então, portanto, ó, eu venho trazendo esse slide aqui para frente E a gente observa que estamos removendo o efeito das áreas de luzes Só que fica assim tudo meio que bizarro, né? Então, para ajustar isso daqui, eu vou estar separando e causando também aqui uma suavidade nesse efeito para separar esse slider aqui, a gente vai segurar o Alt no teclado, dá um clique no meio dele e a gente faz a separação. Agora eu trago o primeiro slider lá para frente e o segundo slider também aqui para frente, né? Só que na verdade vai ser para trás. Vou dar um OK, galera, e observe só agora o resultado. A gente tinha a imagem assim antes. E agora a gente tem exatamente assim ó, muito mais realista porque a gente conseguiu retornar então todo o volume né Mesmo utilizando uma técnica muito simples como Blend If a gente também consegue Porém, claro que sempre a partir dessa visualização crítica né, do nosso arquivo A gente consegue compreender o que que é necessário para estar corrigindo ele E nós temos aqui então ainda ó, o efeito perfeitamente sendo aplicado né, tá tudo corretamente aqui, muito bom eu posso dar uma continuidade criando uma segunda layer Já que eu fiz uma com uma seleção Então a segunda agora ela vai ser sem seleção Para dar somente uma abafada em algumas áreas específicas ó, Quero abafar um pouco aqui Quero abafar um pouco aqui que vai ser uma área de sombra até mesmo do modelo né? Então mais ou menos assim eu acho que já está interessante ó. Vejo o antes e o depois Antes e o depois, perfeito Finalizamos então a nossa árvore Podemos dar continuidade Nós temos agora esse moss aqui né, Que é basicamente aí uma uma samambaia, alguma coisa assim aqui, eu coloquei um recorte dela, já tinha o arquivo png então coloquei ele para simplesmente fazer esse recorte aqui da árvore, ó. eu acho que vai dar um volume bem interessante vamos fazer a mesma coisa, ó. então cria criei a nova layer, clipo ela junto com a minha layer principal e a gente vem aqui somente pintando, eu acho que aqui nem vai precisar muito do blend if, tá? Eu acho que somente pintar porque eu quero exatamente esse recorte, para que não seja então um recorte da própria árvore então quero utilizar ela para fazer um formato diferente Venho pegando informações da própria árvore e pintando exatamente E a gente consegue então com muita facilidade, galera, clipar Se eu der aqui o zoom, a gente vai ter alguns problemas talvez Ó, a gente consegue observar que ela tá um pouco mais potente ainda Então eu vou criar um Curves aqui por cima Deixa eu observar aqui, ó e o meu Curves aqui nesse caso ele vai estar tá funcionando por todas as layers, veja. Se eu faço isso daqui ele vai funcionar por tudo. E como que eu faço então para que ele funcione? Somente nesse nosso asset, porém sem clipar né, o meu Curves, sem segurar o Alt e clipar as duas layers aqui. A gente pode estar alterando aqui o Blend Mode do nosso grupo de Pass Through para Normal. Então nesse momento ó, o Curves funciona somente naquela layer que a gente quer e a gente não precisou fazer nenhum tipo de clipagem. Vou dar um zoom diferente, um zoom maior aqui, só para observar, então acho que eu tenho que trazer um pouco mais, ó, lavar a minha, a minha, o meu asset um pouquinho, o valor bem baixo mesmo, já resolveu bastante pra gente, perfeito. Posso fechar aqui e por último, também antes da gente dar continuidade, galera. Para que você tenha uma certeza bem grande de tudo que está sendo feito aí no seu arquivo. Se está saindo tudo certo, se está saindo errado, o que você precisa ainda ampliar. Ou até mesmo corrigir, né? Deletar talvez. A gente pode estar utilizando aí ferramentas que vão auxiliar para que a gente observe a informação específica no nosso arquivo. Então, caso você queira observar somente as cores, ou então somente volumes, ou então somente texturas, né? Nós temos ferramentas específicas para isso. Eu acredito que todos aqui já conheçam, né? Que se chama Help Layer. Você pode chamar também de outras formas, tá? Só que eu gosto de chamar elas de help layers porque ela faz o nome ele faz justo, né? Com a sua utilização, elas são camadas de ajuste. Para a gente fazer aqui as nossas help layers, eu quero estar mostrando duas específicas para vocês. A gente vai estar começando criando aqui um solid color. Eu vou colocar uma cor um pouco mais cinza, nunca branco ou nunca preto 100%. Tá? E geralmente a gente coloca essa cor um pouco mais cinza escura mesmo. Eu vou dar um OK. E agora nós vamos utilizar dois blend modes específicos para estar mesclando esse nosso efeito, essa nossa cor chapada, né, junto com a nossa fotografia. Quais são os blend modes? Esses dois últimos, ó, o Color e o Luminosity. O Color, galera, nós vamos ter a comprovação aqui, então, de volume, né? Será que os meus volumes estão corretos? Como eu disse, o que está perto da câmera fica mais escuro, o que está mais longe fica um pouco mais lavado. Então, aqui, ó, até então está seguindo correto, né? Ainda tem esse primeiríssimo plano, mas de forma geral está seguindo bem interessante. E o nosso Luminosity, a gente consegue observar basicamente a mesma coisa, porém agora somente através das cores, né? Então a gente exclui os volumes e observa somente cores. E. Uma dica muito importante aqui, galera, que eu vejo muita gente fazendo de forma até mesmo incorreta, tá? Observando esse blendific, esse essa nossa help layer, como se fosse algo definitivo, né? Por exemplo, o nosso céu, ele sempre traz referência máxima aí para que os nossos elementos vão estar sendo interferidos, né? Então todo mundo pensa, parece principalmente no início, que todos os elementos eles precisam ter a mesma cor do seu céu. E não é assim que acontece, tá, galera? Eu Quero que vocês peguem aqui essa help layer, peguem fotografias também diversas de lugares diversos, momentos do dia diverso e esteja compreendendo, observando de uma forma real como que funciona na natureza né? e não é assim que funciona, claro que a gente tem interferências, então se meu céu ele tem cores muito quentes então os elementos também vão ter cores quentes, mas não significa que eles vão ser simplesmente vermelhos né? se algo for azul, ele ainda possui cor azul presente mas aqui a gente consegue ter essa comprovação Então, nós temos então cores frias no cenário Temos cores frias aqui também na minha árvore Ainda não tem tanto azul, né? Tem um pouco mais verde, um pouco mais de cian aqui na árvore Mas nós temos cores frias também Que a gente pode estar tá ajustando depois com o tempo, tá certo? E, enfim, a Help Layer é ótimo para você Principalmente que está começando a é está observando tudo isso Hoje, felizmente, eu consigo ter uma observação bem mais crítica De entender, então, é, o que, que está acontecendo com a minha manipulação com as minhas imagens de forma separada, né? E como também, principalmente, fazer as suas correções. Galera, esse que é o mais importante, né? Como que eu posso corrigir? Eu posso até mesmo fazer alguma busca de referências, observando, então, uma fotografia, ou até mesmo fazer um estudo por cima de alguma referência minha, né? Eu observo uma arte que eu gostei muito, e eu consigo extrair, então, todo o conhecimento dela a minha manipulação. Esse conhecimento ele é fundamental para que a gente tenha essa liberdade criativa e esteja criando cada vez manipulações diferentes, né? utilizando técnicas diferentes, né? utilizando color grades diferentes e etc. Que a gente tem um controle geral mesmo sobre fazer artes diferentes. Mas beleza, vou deixar aqui a nossa help layer ativa e a gente pode dar continuidade. Então paramos aqui no Mostry. Tree. Most Tree, ó, eu acho que ainda vou fazer outro ajuste. Eu vou criar mais uma layer aqui. Eu vou até mesmo fazer uma pintura mesmo digital. Ó. Um pouquinho mais, deixar ele um pouco mais Suave, uma cor um pouco mais Clara, eu acho que ele ficou muito escuro Mesmo, mais ou menos assim, eu acho que já está melhor Vamos dar continuidade, nós temos Aqui ó, o Spider Web né? Que é exatamente as teias de aranha Não preciso mexer muita coisa com elas não, depois a gente Vai fazer somente aí um certo desfoque, mas Por enquanto não preciso mexer Vamos dar continuidade aqui para o nosso Hero então O Hero a gente vai ter bastante coisa aqui para estar brincando A primeira coisa que a gente observa que eu já fiz aqui é a separação de frequência Eu já fiz aqui a nossa técnica de limpeza de pele Eu aconselho bastante que você faça esses ajustes aí de limpeza de pele e volume Antes até mesmo de fazer o seu recorte, é uma dúvida que recebi aí do Alan, participante aí dos nossos grupos né Então eu trago essa dúvida aí para vocês, façam sempre limpeza de pele e também é, ajuste de volumes antes de fazer o recorte da sua manipulação, principalmente a separação de frequência, tá porque a separação de frequência se você fizer depois da sua imagem recortada, ela vai trazer algumas aberrações aqui no seu contorno, algumas áreas um pouco mais escuras, então depois você precisa estar limpando na máscara, vai dar muito trabalho para você, beleza? Então pense em fazer é, primeiro a limpeza de pele, principalmente separação de frequências e depois o recorte da sua imagem. Aqui eu já tenho então a minha separação de frequência, eu já fiz isso daí para poupar tempo, porque tem muita coisa também que eu gostaria de estar ensinando para vocês, mas que vai estar presente claro nos meus cursos né, mas eu tenho ela já aqui então e eu já tenho uma certeza que o recorte ele tá certo, que tudo tá certo, então eu quero até mesmo converter ela, eu vou emergir esse meu grupo e vou já salvar aqui também a minha máscara tá, eu tenho aqui um backup, simplesmente um backup aqui mesmo, se eu quiser até mesmo já posso deletar ele. É, e tem também aqui um recorte na máscara que é justamente aqui na parte do joelho dela. Então aqui tem um recorte e aqui no pé dela também, somente para entrar um pouco mais aí na terra. Mas vamos continuar então agora com a nosso modelo tá certo? aqui a modelo a gente tem muita coisa para prestar atenção porque nós temos também lugares bem diferentes né? o rosto dela tá numa área um pouco mais elevada e a mão ela tá numa área que deveria ser muito mais sombra mesmo, então aqui a gente vai ter que escurecer um pouco mais respeitando as informações aí, a passagem de luz e sombra, enquanto o rosto também aqui a área do peito dela vai ser uma área um pouco mais tranquila, aqui a parte da bunda dela vai ter que estar tá um pouco mais dentro também né, ali dentro da árvore então tem muita coisa pra gente trabalhar, eu vou começar criando aqui uma simples layer. Eu vou fazer esse primeiro ajuste com o Blend If. Então, eu clico duas vezes no Layer Style, separo aqui o meu slide e trago ele lá pra frente. Pego uma cor mais escura mesmo. Eu vou passando por toda a minha modelo. Ó. Vou escurecendo principalmente essa parte aqui das mãos dela e também aqui dessa outra mão. Deixando ela bem mais escura mesmo. Um pouco mais de volume, um pouco mais de contraste, né? Mas principalmente uma cor um pouco mais fria. Eu acho que isso deve ser importante Aqui no cabelo tem muita interferência também de cores quentes Então vou fazer esse ajuste um pouco mais específico aqui nessa área E beleza, ó. basicamente aqui a gente já fez uma primeira correção Observamos o antes e o depois, tudo certo Eu vou criar uma outra layer agora Como eu fiz a primeira então com a minha, é, com a minha seleção Então essa segunda ela vai ser um pouco mais livre ó. Vou estar selecionando aqui, vou estar pintando aqui de uma forma um pouco mais livre Tanto o seu joelho aqui, ó, tem muito... Muita cor aqui ainda, a gente vai retirar isso aí depois com uma ferramenta nativa Mas enfim, eu quero fazer uma pintura um pouco mais livre Aqui na parte da ponta dela eu elevo um pouco aqui as minhas cores Posso deixar ela um pouco mais lavada né Quando tivesse então um pouco mais para fundo mesmo E deixa eu observar aqui o rosto dela, acho que vai ser muita coisa Aqui também vai ser muita coisa e até mesmo aqui na parte do peito Aqui eu acho que ainda combinou, ainda rolou pra gente fazer esse ajuste aqui, beleza então nós temos, ó, duas layers ajustando aqui o nosso modelo e já transformamos bastante ela, já tá um pouco mais dentro aqui da nossa manipulação, né? Eu quero fazer um ajuste agora com o meu Curves, também seguindo a mesma ideia aqui do Blend If, então eu abro ele aqui, separo os meus sliders e agora eu vou estar abaixando um pouco mais também aqui, ó. O meu Curves, porque eu quero agora somente tirar aqui um pouco daqueles filetes brancos do meu cabelo Essa é uma técnica muito boa galera, para você conseguir tirar filetes brancos né às vezes você faz uma seleção que é interessante, ainda pega informações dos fios e tudo mais Só que ainda fica também o restante aí da fotografia original Então portanto eu acho legal fazer com esse meu Curves aqui Sempre com Blend If para ter um cuidado melhor né Pra gente ter uma separação um pouco mais tranquila E eu venho então revelando esse efeito somente aqui no meu cabelo Somente no contorno do cabelo mesmo Perfeito, resolvemos aí bastante dos problemas Ainda tem muita coisa pra gente corrigir Mas por hora eu acho que já tá legal Vou criar na verdade, ó, somente mais um Levels, e aqui eu vou escurecer Um pouquinho esse meu Levels Vou inverter a minha máscara Sempre com o CTRL ou CMD mais I No teclado, tá? Pra inverter a sua máscara e aqui eu vou gerar o levels, ó, só nessa mão aqui que ela precisa ser um pouco mais contrastada, né, do que todo o restante Porque ela tá mais perto aqui da câmera, também tá perto aqui, tá embaixo desse galho que estaria gerando também sombra e etc Então deixa eu ir ajustando mais ou menos aqui área por área certinho, pelo menos aqui esse, essa mão aqui também é um pouquinho mais, e olha que interessante galera, nesse momento a gente ajustou o nosso modelo, só que nós temos também uma certa diferença aqui na tonalidade de pele tá Então o rosto ele tá um pouco mais saturado, o braço também tá um pouco mais saturado, já esse outro aqui ele não tá nada saturado né, na verdade ele tá bem morto Então eu quero estar corrigindo isso primeiro tá para fazer isso, eu vou criar uma outra layer aqui em cima mesmo. E para a gente começar a aplicar cores aqui, nós vamos fazer de duas formas: uma com Color Balance, eu acho uma ótima ferramenta para a gente aplicar cor, e a outra com essa layer zerada, a gente coloca o Blend Mode Color e a gente vai estar atuando então somente por cima das cores, né? Pega uma cor agora um pouco mais quente, mais ou menos aqui nessa tonalidade, talvez um pouco mais para cima ainda, e eu vou estar pintando então, somente esse meu braço. Ó vejo como que a gente ganha muito mais coisa, somente o braço não Aqui também esse outro Aqui o joelho já tá muito até saturado na verdade Deixa eu ver o rosto, ó. talvez um pouquinho mais Gerando um pouquinho mais de cor nele também Depois a gente vai brincar com contrastes, né, gerando também saturação Mas dessa forma inicial acho que já ficou bem interessante Então alguns ajustes aí bem simples no modelo Conseguimos resolver os problemas iniciais dela Vamos dar continuidade A sua flor aqui, galera Bem simples mesmo, não vai ter muito problema Porque ela já está praticamente clipada Só Vou gerar um zoom aqui Pega uma cor bem mais escura Um pouco mais azulada também Eu vou pintar ó, simplesmente aqui em volta Ela nem tem uma seleção muito boa, mas A gente ajustando ela aqui A gente já consegue é, fazer que ela esteja realmente realista ó. Somente uma sombrinha ali Para que ela esteja então atrás do cabelo O nosso beija-flor agora A gente vai poder clipar uma nova layer Vou gerar um zoom E ele precisa estar um pouco mais dentro do cenário né? Ele está próximo da modelo Então ele não tem tanto assim, essa interferência aqui de fumaça e etc Mas eu quero colocar um pouquinho mais Para que ele esteja ó, um pouquinho mais lavado Um pouquinho mais claro também essa cor Mais ou menos assim Só que agora é um pouco mais cian E um pouco mais cinza aqui ó. Isso, colocar a opacidade mais baixa 20% do meu peste E agora eu pinto então, ó, principalmente essa parte de baixo dele Ótimo só isso daí que eu queria mesmo, a parte de baixo acho que pode até retornar um pouquinho Vamos passar para o próximo asset Misty Tree, esse primeiro plano aqui, esse galho aqui na frente, né? Aqui a gente vai prestar bastante atenção, tá? Primeiro eu vou fazer um deletando então das áreas de luzes Só, sempre observando, fazendo até de forma um pouco mais rápida A gente vai colocar uma cor bem mais escura, porque ele é o primeiro plano mesmo, né? Então ele vai ter que estar tá bem mais escuro E eu vou estar tá pintando, ó, principalmente essa parte Próximo da câmera, tá? Então mais ou menos aqui assim Eu vou criar uma outra layer Como eu fiz a primeira com a seleção Então agora eu vou criar uma segunda sem seleção E que ele seja ó, um pouco mais colorido para que a gente traga então, um pouco mais da cor realmente do nosso cenário Para finalizar, eu vou colocar um color balance agora E eu vou trazer uma cor realmente mais fria Então um pouco mais de azul, um pouco mais de ciano Beleza? Então assim a gente consegue ó, Finalizar essa parte aqui do nosso primeiríssimo plano né? Pelo menos essa parte inicial, sempre lembrando disso e vamos continuar para o nosso esquilo Nosso esquilo também ele vai ser um pouco mais difícil Começo aqui com a primeira layer Retirando as áreas de luzes Pego meu brush escuro mesmo, ó, a gente vem pintando ó, Aumento até um pouco mais da minha opacidade agora Eu vou pintando então por cima do meu esquilo Quero deixar ele bem escuro mesmo, né? E também azul Bastante mais azul aqui assim na parte de cima Mais ou menos assim Agora eu vou criar uma outra layer Passo ela para cima Volta a cor um pouco mais escura eu vou estar tá pintando agora ó, de uma forma solta, né? livre, somente aqui nas patas dele Para que ele esteja então, realmente preso aqui, né? para que ele esteja presente Então nessa parte aqui de cenário específica Vou fazer até um volume aqui ó, em algumas áreas específicas Aqui em cima da cabeça dele, aqui do lado, na mão dele já está interessante E aqui depois a gente vai estar ajustando também aqui em volta Está vendo que tem uns filetinhos brancos? Então basta a gente estar tá escurecendo ele a gente consegue fazer que eles sumam também. Aqui o esquilo ainda está muito vermelho, então vou colocar também um color balance, um pouco mais de azul, um pouco mais de cian. Principalmente o cian, né? Que é a cor dominante mesmo da nossa manipulação. Um pouco menos de azul aqui, ó. 4. E um pouco menos também de cian. Menos 4. Antes. E agora, perfeito. O esquilo posso até mesmo trazer um pixel aqui da sua seleção. Então seleciono meu esquilo, vem em select e modify. Em Contract, aproximo um pixel, dou um OK e crio a nossa máscara. Perfeito. Agora sim eu tenho uma seleção ainda melhor dele, né? Tinha alguns filetes brancos ali. Galera, dando essa sequência agora, na verdade, ó, antes disso daí eu vou colocar só mais um pouco de contraste aqui nesse esquilo. Então eu vou levar um Levels e escurecer ele um pouquinho ainda mais. Mais ou menos aqui assim. Vou fazer a mesma coisa agora por esse Mist Tree. Abro um Levels E deixo ela um pouco mais escura também, ó Ela tá no primeiro plano nosso Só tome cuidado pra não perder muita informação Principalmente aqui nas áreas de sombras Blacks, né? Mesmo a área mais escura de todas Então, ó, aqui já demos uma primeira passada Tá certo? Ainda não estamos ainda no momento de fazer ajustes globais Na verdade estamos bem longe Mas é, já demos uma primeira passada Então ambientando a nossa imagem A gente pode observar até o antes e depois do que, né, de tudo que foi feito Começamos assim, né? E agora a gente já tá, ó Nessa etapa, já chegamos bem longe né, já conseguimos fazer muita coisa aqui interessante Mas a gente pode continuar ainda com toda certeza, a gente vai dar uma sequência bem maior Aqui para o meu Hero, por exemplo, ó, a gente pode fazer a sua sombra né, vai ajudar muito para que a gente consiga observar então que ele está realmente presente nesse cenário E como que a gente pode fazer sombra? Um no uma nova layer Eu vou abrir meu brush, vou colocar aí nesse ângulo Vou achatar um pouquinho meu brush também Coloco uma cor escura E a gente vai fazer ó, a primeira sombra que seria exatamente a sombra global, né, a sombra então que vai pegar por toda essa parte da imagem aqui como se o, é, essa parte aqui do peito dela, né, tivesse gerando então essa parte mais escura, tá não é uma sombra muito potente, mas ela deve escurecer pelo menos aqui essa área nesse momento a gente também perdeu completamente aí todas as informações de volume, né então nunca se esqueçam disso galera, esse volume ele é muito importante e independente do ajuste que a gente faça, que sempre vai estar tá fazendo daí esse grande problema de abafar, né, esse nosso volume você deve estar criando também seleções, né? Deve estar observando como fazer máscaras, como é, aplicar ele da forma correta no lugar correto também. Então aqui nós vamos aplicar aqui um blend if, blend if, retirando das áreas de luzes, eu trago as luzes para lá. Nós temos aqui o efeito de sombra ainda sendo é, preenchido aqui na cena, né? Mas ele mesclando então com o meu cenário. Vou remover até aqui dessa parte aqui das árvores, tá? E por fim eu vou criar uma outra sombra também que vai estar então, ó na mão, principalmente aqui do nosso modelo vou dar um zoom um pouco maior essa sombra agora, ela vai ser a sombra de contato então nós fizemos primeiro uma sombra global e agora a sombra de contato né a sombra de contato ela geralmente não tem tanto essa seleção aqui não ela é um pouco mais grosseira assim mesmo, um pouco mais escura ó, excluindo bastante então as informações e ela é um pouco aqui mais próxima mesmo do nosso elemento então ó, excluo aqui esse vão do dedo principalmente o vão do dedo aqui ele teria sombra mesmo né mais ou menos aqui nesse dedão Também aqui no joelho dela E a gente vai finalizar então Pelos pés Então os pés também, principalmente aqui próximo do pé né Vai ter bem mais escuro Posso pegar até a borracha e apagar um pouquinho mais aqui Quero que ele seja só aqui Bem próximo do pé mesmo A outra mão a gente não precisa se preocupar tanto Porque ela está realmente aqui embaixo já de mármore né Então a gente não vai conseguir observar a sua sombra mesmo Mas aqui pelo menos a gente deve fazer E observe antes e depois da sombra de contato Tá certo, então temos aqui a nossa soma de contato já basicamente feita. Aqui o joelho, eu acho que poderia ser ajustado um pouco mais ainda, mas basicamente feito. E agora eu quero passar para uma segunda etapa, galera. É, antes da gente continuar na ambientação, né? Porque eu quero trabalhar também aqui junto com o desfoque. E está fazendo então o desfoque. Antes disso, daí, na verdade, eu vou estar salvando meu arquivo, né? Então vou colocar ele aqui na minha área de trabalho mesmo e vamos trabalhar então o nosso desfoque eu gostaria de fazer o desfoque para que a gente tivesse um pouco mais de profundidade aqui nessa arte que a gente trabalhasse então essa sua profundidade não somente nas suas cores, nos volumes mas também através das texturas, né? fazendo então aqui o desfoque vamos começar pela primeira layer, o BG já está convertido aqui como Smart Object, perfeito. E aqui nesse caso eu não quero colocar o Tilt Shift não. A gente pode fazer pelo Gaussian Blur mesmo, né? Ele não tem muito que começar, desfoque e depois finalizar. Eu quero que ele seja por completo mesmo desfocado. Vou colocar um valor um pouco mais alto, 5.4, perfeito. Mesma coisa para o BG1. Porém aqui, ó, nós temos uma máscara, né? Essa máscara eu quero remover. Aqui eu já tenho certeza que meu arquivo está bem construído né? Eu não vou precisar fazer nenhum tipo de ajuste na máscara Então eu vou rasterizar primeiro a minha layer Aplicar essa máscara aqui na minha layer de novo E a gente consegue aplicar agora o Gaussian Blur também Se eu quiser converter ela de novo para Smart Object né? Só para caso no futuro eu queira remover esse Gaussian Blur Ou até mesmo estar modificando ele Colocar um valor um pouco mais baixo 4.4 e perfeito Vamos dar continuidade aqui na layer de 3, né? da nossa árvore Mesma coisa Nós temos aqui então A layer convertido para Smart Object Vou rasterizar ela primeiro Eu vou aplicar também a sua máscara E agora converter ela de novo para Smart Object E aqui na, na árvore, nossa, eu vou querer colocar assim o efeito de Tilt-Shift Então vem Blur Tilt-Shift, Blur Gallery, né? Tilt-Shift Aqui galera, deixa eu ver se ele vai aparecer Ó, não apareceu aqui o medidor para mim Como que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em View Em Show e vai ter a opção de Edit Pins, tá certo? Então ele vai aparecer aqui para gente Para gente ajustar ele, vou colocar ele então aqui ó. Vou esperar ele carregar somente É uma ferramenta um pouco mais pesada, com toda certeza Então vou colocar ele aqui ó, mais próximo da mão do modelo Vou diminuir também aqui o seu Range, né? o quanto que ele vai deixar essa área aqui de nitidez e vou, e vou diminuir também esse outro range aqui dele também Só que ele tá muito potente Então eu vou colocar no valor 5, 6 Vou colocar 7 até mesmo Beleza, então eu tenho essa área aqui ó De nitidez, a área focada Onde está exatamente a mão dela e também o rosto né E todo o restante tá recebendo então o nosso desfoque Perfeito, posso dar um ok na ferramenta E vamos continuar ajustando agora Depois dele vai ter o nosso, opa o nosso Mostry, que é exatamente aquela samambaia, né? Converter ela para Smart Object A gente pode aplicar simplesmente o Gaussian Blur Ó, ela aqui, né? Colocar o valor 3, um pouco mais suave, não, até 2 é, eu acho que 2 ficou ainda mais interessante, perfeito É, o Spider Web, aqui as Teias de Aranhas, eu acho que nem precisa aplicar Eu acho que precisa, na verdade, né? Porque ela tá numa área ali de desfoque então vamos colocar dois também. Aquela já estava. E essa daqui então, que é essa esse asset aqui mais perto do peito dela. Vamos continuar observando aqui o nosso hero. Galera, aqui o hero a gente deve observar algo muito importante, né? Observar que nós temos aí uma área desfocada, ele passa por uma área desfocada e também tem o rosto dele que está focado Como que eu faço desse modo aí um foco realmente tão certinho, né? Vai ser utilizando aqui a ferramenta que se chama é, Smooth Tool A gente encontra ela junto com Blur, com Sharpen e temos aqui o Smooth Tool Configuro ela da forma com Blend Mode Normal, o Strength que vai ser a sua forma, né? a sua potência aqui em 50% E não precisa mexer em nenhuma das outras duas layers e aqui, ó, eu vou fazer exatamente o um ajuste com uma potência um pouquinho leve aqui assim na mão dela da frente, né, do primeiro plano, quero desfocar essa área E depois também, na onde? Nas pernas dela, no pé dela e também aqui na sua bunda, né Pra gente fazer esse ajuste agora de uma forma correta, é muito importante que a gente faça a nossa primeira seleção Essa seleção vai ser aqui então do braço, traga até aqui em cima eu não vou me preocupar, tá galera, com uma seleção extremamente impecável aqui nesse caso Quero que vocês estejam somente observando mesmo Finalizo ela E se eu quiser agora selecionar agora o shift Eu vou dar um clique e a gente pode fazer a segunda seleção somando né, com essa nossa primeira já Passo aqui pelo braço dela Mais ou menos, opa, não tão errado também Mais ou menos aqui assim Essa parte e a gente finaliza, deixa eu deletar, retornar aqui, mais um pontinho só aqui e a gente finaliza a segunda seleção eu volto para a ferramenta de Smooth Tool e agora a gente pode fazer esse ajuste, ó. principalmente aqui na perna dela, dar uma esfumaçadinha aqui na parte de baixo também o pé dela com certeza e vai estar tá na área mais desfocada de todas né Mais ou menos assim. E aqui nessa parte da bunda dela. Mais ou menos assim também, ó. Veja que nós temos aqui talvez algum problema. Até que não aconteceu aqui. Eu acho que causou uma certa. Não, isso daqui já era da imagem original. Então deu tudo certo. Nós temos aqui o desfoque aplicado, né? E nas áreas realmente determinadas por mim. Então a mão dela tá focada, o rosto dela tá focado, o peito dela tá focado. E o restante está seguindo justamente com o nosso cenário. A flor dela não precisa. O. Uh! Beija-flor, galera, a gente poderia fazer um ajuste aqui na sua asa, por exemplo Se eu quisesse deixar, então, ela um pouco mais Esfumaçada aqui, né Como se tivesse, então, um certo movimento, ó Venho somente na asa E eleva aqui, ó Somente para dar um certo movimento Mesma coisa também para o meu Misty Tree Então, transforma ele Rasterizo a minha layer, clico no botão direito na máscara e vem Apply Layer Mask E a gente vai colocar então o Gaussian Blur Ah, vamos converter primeiro para Smart Object, né? E a gente coloca então agora sim o Gaussian Blur o Gaussian Blur agora é o mais potente também, né? Uns 3, mais ou menos, 3.5, 3.6 Finalizando então para o nosso esquilo Vamos ver como está a sua layer Mesma coisa então, ó, rasterizo, aplico E a gente converte de novo para Smart Object Filter Gaussian Blur Tá certo, mais ou menos aqui Então, ó, como a gente fez também a seleção ali A sombra, na verdade, da nossa modelo Eu vou fazer também aqui a sombra já do meu esquilo, tá? Pega a cor aqui, uma layer nova, né? Com o meu brush uma cor um pouco mais escura E aqui, galera, eu vou simplesmente fazer uma pintura mesmo, ó Como esse é um local, né? Que tá realmente no primeiro plano Então eu só quero e escurecer essa área aqui para que ele pareça, né, que ele está presente então aqui no nosso cenário Pega uma mesma cor do cenário aqui das áreas de sombras e basicamente está perfeito Para finalizar eu posso criar uma máscara aqui no esquilo E a gente vai criar também algumas imperfeições na sua própria seleção Então nós temos aqui, ó, eu vou colocar um brush mais duro, tá certo? Com o hardness em 100% Coloco também minha opacidade mais alta, Coloco 100%, 100% nas duas e a gente vai fazendo aqui, ó, aberrações, pequenas aberrações mesmo, opa, com a cor preta, né, claro, no seu brush <risos> Nós vamos fazendo pequenas aberrações, na verdade, ó, a seleção não deve ser tão dura assim, eu vou diminuir aqui o meu Hardness Mas pequenas aberrações como se fosse, então, a própria natureza, né, a natureza não tem nada perfeito, né, galera, bonitinho, assim, uma, uma seleção reta, né Ela é cheia, ó, de é, imperfeições mesmo, de erros que causam, então, toda essa perfeição da natureza A natureza é uma coisa imperfeita que é muito perfeita, né eu posso colocar aqui uma última layer somente no meu esquilo. Vou pegar o meu brush e vou colocar uma cor mais azulada de novo. Pega minha sombra, ó. Opa! Pinto ele com o meu brush suave, claro. Uma opacidade um pouco mais baixa. Eu vou pintar somente essa parte aqui para não ser tão escura mesmo. Deixa eu observar o que estava escurecendo tanto. Essa daqui estava escurecendo um pouquinho. E essa daqui também com certeza né? eu acho que nem vai precisar dessa última aqui Depois nós vamos colocar também outros efeitos aqui como por exemplo fumaça, fog né é, Até mesmo flare, levando a atenção um pouco mais para cima, então por enquanto eu acho que já tá legal aqui no esquilo, tá certo? Deixa eu só observar ó. Eu posso colocar uma sombra ainda mais pesada Pelo menos aqui no seu contorno, bem pegando aqui em volta dele, agora sim ficou um pouco ainda mais clipado, tá certo? Aqui no esquilo eu vou também colocar ó, mais uma layer mesmo. Que eu quero escurecer, só que pelo menos a parte de cima. Então eu pego meu brush. Eu vou dar uma pintadinha aqui na parte de cima da cabeça dele, agora sim eu acho que esse esqueleto aqui ele ficou bem mais clipado, bem mais presente na cena tá certo? se a gente quiser a gente pode estar confirmando então pelas help layers, até mesmo a gente vê que o esqueleto está um pouco mais quente mas do mesmo jeito que a modelo ela também está quente e nem por isso os dois eles estão irreais aqui no nosso cenário, eles têm cores mais quentes, então eles precisam, precisam estar também né, presentes como se fosse algo original bom, aqui chegamos então em, vamos dizer 70% da nossa ambientação né? estamos muito longe ainda de ter o nosso arquivo, mas pelo menos da nossa Ambientação, conseguimos concluir 70% Agora eu vou estar observando Então, tudo que pode ser corrigido Tudo que pode ser ampliado, né, ou até mesmo Deletado, e a gente vai corrigindo de parte Por parte, primeira coisa, eu acho Que é a minha modelo, minha modelo ainda está muito Fora, eu acho, daqui do meu Da minha manipulação, então eu vou colocar uma cor Um pouco mais azulada nela Deixa eu observar qual tom de azul que seria Acho que mais ou menos aqui assim, ó Ele é um pouco mais cinza E um pouco mais claro também mais ou menos aqui, então agora sim eu consigo ó, descer só um pouquinho, até mesmo 10% aqui do meu brush. Vou passando pelo cabelo dela principalmente. Ó, ela já fica um pouco, mais, um pouco mais lavada. Perfeito. Aqui na parte da bunda dela, a mesma coisa. Ela precisa estar um pouco mais dentro ali, mesmo do cenário, né? Então talvez até um pouco mais escuro. Escurecer um pouco ainda mais. Beleza. Vou colocar essa layer na verdade ó, aqui por cima de todas Então eu retorno tudo, vou deletar até mesmo os ajustes E a gente vem pintando agora de uma forma um pouco mais correta Por cima de tudo nós vamos então não precisar depender né, dos outros ajustes que a gente fez A gente vai ter uma liberdade maior para estar pintando tudo do jeito que a gente realmente deseja ó, Mais ou menos assim Talvez aqui a mão dela ela precisa ser um pouco ainda mais escura né Então vamos retornar aqui um pouco ainda menos de luz e também no seu joelho aqui, ele precisa ser um pouco mais escuro, principalmente na hora que ele clipa, na hora que ele rela realmente no chão, tá certo? Vamos dar um zoom um pouco maior também, observar o pé dela, poderia ser mais azulado também, um pouco mais escuro, principalmente aqui na parte do dedão relando no chão, né? Ele sempre fica um pouco mais escuro, e mais ou menos assim a gente já clipa, ó, com uma layer, antes, agora... Antes, agora, perfeito Eu vou até mesmo criar uma máscara nessa lei Porque, observe só galera, que sempre que a gente vai Abafando também a nossa fotografia, a gente perde Volume, e isso daí não necessariamente Vai ser realista, então eu vou retornar ó, Esse meu ajuste somente Nas áreas corretas, e, em vez De fazer um ajuste escurecendo então toda a minha mão né, Ou toda a minha parte aqui da pele Eu não, eu vou fazer ao contrário Eu vou criar duas layers Que não vai pesar nada no meu arquivo E nessa segunda então eu coloco a cor escura E a gente vai pintando a sombra Realmente no lugar que a gente deseja, então aqui nessa parte dos dedos Aqui no dedão, aqui também no joelho dela E também no seu pé, tá beleza? Então aqui a gente consegue clipar com mais facilidade o nosso modelo ó. Colocando elementos então que são localizados né Mesmo utilizando essas ferramentas aí que são muito mais simples tá Mas que a gente consiga ainda fazer ajustes localizados né Observando então toda a nossa manipulação O... Nosso beija-flor, galera, eu acho que ele precisa ser mais contrastado Então eu coloco um levels Vou gerar agora um pouco mais de contraste Deixa eu observar o antes E o agora, agora sim eu acho que ele ficou bem mais real aqui pra gente Beleza? Então nós já temos basicamente a nossa manipulação clipada A modelo ainda precisa ser ajustada, ó Somente aqui no seu joelho O joelho dela ainda tem muita cor quente, né? E principalmente uma sombra que não está combinando Junto com o restante Nas suas mãos também a gente vai corrigir isso daí Mas vou colocar ó, uma cor um pouco mais azulada Mais ou menos assim Posso até mesmo pegar do meu cenário Qual cor é A gente consegue identificar corretamente ó, Mais ou menos aqui E a mão então a mesma coisa Um pouco mais escura Retorno também para as minhas sombras Crio mais uma aqui A gente vai fazer mais uma sombra de contato um pouco mais esfumaçada aqui nesse caso, ó. só que ainda é escurecendo bem aqui a parte da mão, também aqui um pouco pé, beleza, então agora sim estamos começando a clipar com muito mais facilidade né aqui a nossa manipulação, como essas três layers aqui elas são, então sombra, então eu vou agrupar as três shadows a gente tem o nosso arquivo ainda muito bem organizado, né? Mesmo depois de vários ajustes sendo feitos, então a gente consegue ainda manter é, a organização diante também o caos, né? Tem muita coisa sendo acontecendo aqui, mas tudo tem uma observação extremamente fácil de como corrigir e o que que é o que, né? Galera, aqui eu quero basicamente estar finalizando a aula de hoje Porque amanhã a gente vai estar tá entrando então na etapa de efeitos visuais Que vai transformar completamente essa nossa manipulação E também a parte de finalização do arquivo, né? Várias técnicas aí, várias ferramentas que eu utilizo para finalizar o meu arquivo corretamente E também a parte de salvamento, né? Não somente a finalização aqui em técnicas Mas também como salvar de uma forma correta para a gente estar tá postando no Instagram Para a gente estar tá postando onde a gente deseja Mas aqui eu quero fazer os últimos ajustes, então Vou fazer primeiro uma certa vinheta, somente pintando então essas áreas aqui ao redor ó, já consigo ajustar bastante Retirar um pouco da visualização aqui em volta e gerar sempre para o modelo, né? E também por fim aqui, eu quero trazer um pouco mais de ambientação através de fumaça, tá? Então eu quero colocar aqui um pincel que eu já tenho de fumaça, um pincel que eu gosto bastante, esse Clouds Vou colocar uma cor então, pegando aqui do meu próprio cenário E a gente vem então ó, fazendo pequenas fumaças se tiver muito forte o seu brush, sempre diminua aqui pela opacidade, tá? Sempre esteja observando essa opacidade, porque ela é muito importante para você conseguir controlar, então, todos os efeitos. Mais ou menos assim, eu acho que ainda tá faltando cor. Precisa ser um pouco mais azul mesmo também. Aqui eu acho que já melhora bastante. Qualquer coisa, eu faço uma correção aqui, porque esse brush, ele precisa fazer vários testes, né? Estar observando... Tudo que está acontecendo, qual o formato que ele acabou gerando para você fazer um resultado ainda melhor Mas eu acho que aqui já resolveu bastante, né? Ficou bem mais interessante Talvez o esquilo tampou muito Então eu crio uma máscara Retorno para o meu pincel macio E eu posso estar tá escolhendo pelo menos aqui um pouquinho mais no esquilo Retornando um pouquinho mais da sua informação Mas para que... Vocês consigam observar o quão importante será a aula que vem, né? Como trabalhando esses efeitos visuais aqui, a gente já consegue transformar completamente a nossa imagem. Então, observe que só uma fumacinha, né, que eu coloquei aqui, já ajudou bastante, né? Já ficou muito mais interessante, já gerou mais volume, gerou muito mais profundidade. E eu gosto muito. Ela acaba até mesmo escondendo, né, talvez alguns possíveis erros. Então, é um efeito muito importante. Além de outros que a gente vai fazer de iluminação, né, trazendo então um pouco dos raios de sol. É, ajustes aí localizados também no nosso modelo Então gerando uma tensão bem maior justamente para o seu rosto né? E excluindo um pouco mais todo o restante aí do nosso cenário é, Mas efeitos visuais gerais mesmo que deixam a nossa manipulação mais interessante Pessoal, lembrando também que amanhã teremos uma oportunidade para você que quer é se tornar um grande editor e manipulador de imagens. Aprender técnicas é utilizado pelos maiores editores e também manipuladores do mundo, né? Que estão conquistando sua carreira aí diariamente através dessas técnicas. Conceitos, técnicas, fundamentos, formas de observação, né? Onde você vai conseguir não somente fazer o seu próprio portfólio através dos seus gostos, mas fazer também o um estudo das suas referências, observar o que, que anda muito bom no mercado e conseguir acompanhar tudo isso daí de uma forma super criativa. A gente conversa melhor sobre isso amanhã, mas que você esteja aberto aí para perceber que a sua evolução o seu futuro depende realmente do seu conhecimento. Galera, eu espero muito que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo de hoje amanhã vamos estar entrando em uma área ainda mais avançada, né? Todos os efeitos visuais vão deixar nossa arte realmente realista, mas eu espero muito que você tenha gostado e a gente se encontra em super breve